Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do @jrd e no vídeo de hoje, testo e comento com vocês sobre a nova roupagem da base de Boca Rosa Beauty. A base, que nas entrelinhas propõe substituir o carro-chefe de vendas da marca, a antiga Perfect Base Mate, que foi sucesso de vendas, mas recebeu críticas severas à embalagem, promete manter a mesma fórmula, quantidade e qualidade da base original, mantendo as promessas de uma pele mate que não resseca e nem craquela. Bom... É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, né, Boca Rosa? Então, se você já quiser conferir todos os detalhes E, obviamente, todas as minhas opiniões Já vai deixando o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E, claro, continue assistindo <risos> Bom pessoal, esse aqui é um vídeo de teste, mas como de costume eu começo sempre com a premissa do produto E a premissa tá aqui na minha frente, né? Na embalagem Vamos começar falando brevemente dela Ela promete exatamente as mesmas coisas da base anterior, o que não é de se surpreender Promete uma base de alta cobertura com uniformização de textura cremosa Que proporciona um acabamento mate sem deixar a pele ressecada ou craquelada Promete deslizar facilmente na pele e proporcionar uma cobertura perfeita Promete ser de longa duração e resistente à água Antes da gente testar diretamente no rosto, eu queria fazer um breve comentário do porquê que eu acho que esse produto existe se você acompanha os lançamentos de bases de boca rosa beauty by Paiou desde o primeiro drop vocês sabem que a base original foi lançada nesse modelo de embalagem a minha tá bem surrada porque é bem antiga inclusive mas que basicamente é em pump e tem a tecnologia airless o problema é que a embalagem da base não funcionava 100% existiam dois cenários ou a base funcionava mas demorava muito pra funcionar que vinha com muito ar ainda na embalagem o que foi o meu caso em absolutamente todas as bases que eu tive se não me engano eu tive 6 ou 7 bases da boca rosa vocês já vocês devem imaginar que eu gostava apesar dos problemas com a embalagem ou então a base não funcionava, o sistema airless simplesmente não funcionava a base não saía de jeito nenhum e ficava obstruído tendo que fazer alguns truques que inclusive viralizaram e foram alvo de polêmicas na internet a respeito de deixar a base guardada de cabeça para baixo, ficar dando batidinhas entre outros truques que não deveriam ser um problema na hora de você estar usando um produto de maquiagem é mais do que claro que a marca entendeu que essa base precisava ter a sua embalagem alterada e não podia ter ficado mais óbvio e mais simples isso aqui. De qualquer maneira, tenho aqui a versão em bisnaga e vou testar a base com vocês no meu rosto. Bom, gente, dei uma aproximada de vocês do meu rosto, né? E como de costume, tais quais quaisquer outros testes de maquiagem aqui do canal, a minha pele está 100% sem maquiagem, eu tô com o meu rosto limpo e hidratado. Não vou usar nenhum tipo de primer e nenhum tipo de pré-maquiagem, como já é de praxe. Os testes de produtos de pele aqui do canal também. Devo lembrar vocês que em metade do meu rosto eu vou aplicar a base na esponjinha e em metade no pincel. Vamos testar a cobertura e vamos fazer todo o procedimento de uma resenha padrão aqui do canal. Obviamente não vou me aprofundar tanto se a fórmula realmente for exatamente a mesma, porque nós já temos esse conteúdo aqui no canal. Mas se vocês quiserem inclusive, posso gravar um vídeo comparando ambas as bases em uma mesma maquiagem, né? Uma de cada lado do rosto. Tenho aqui em minhas mãos a base mais de cobre tudo, que é o novo nome, né? Da base de Boca Rosa Beauty. E enquanto eu vou aplicando aqui do lado da esponjinha eu já queria ir conversando com vocês a respeito do rebranding dessa base. A marca aproveitou a oportunidade para mudar não somente a embalagem da base como também o nome. Como eu falei anteriormente, o nome original da base era Perfect Base Matte, o que eu acho que eu não tive a oportunidade de comentar a respeito da base anterior aqui no canal, mas que se eu estiver sendo bem honesto, eu achava um nome bem genérico. O que absolutamente não me incomodava de maneira nenhuma, apesar de ser genérico, era um nome que fazia fazia sentido, te deixava com aquele acabamento de pele perfeita, igualmente o nome depois do rebranding faz bastante sentido, base cobre tudo, porque realmente cobre tudo na pele, né, estamos vendo aqui, não estou nem um pouco surpreso a Perfect Base Matte já fazia absolutamente isso aqui, porém não sei explicar o porquê, mas eu consigo achar o um nome cobre tudo ainda mais genérico do que Perfect Base Matte obviamente isso não é problema nenhum gente, não vai afetar em nada o produto mas é só uma curiosidade sobre o rebranding que eu achei legal, como. Tá aqui com vocês. O que, que vocês acharam desse nome novo, gente? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Não vi muita gente comentando a respeito disso. Bom, falamos disso e foi tempo suficiente para fazermos uma camada do lado da esponjinha e apesar da gente já tá bem pertinho, eu vou aproximar vocês ainda mais para vocês verem em detalhes como a minha pele tá. Aqui vocês conseguem ver a minha pele sem maquiagem, tenho alguns sinaizinhos pela pele e tem uma certa vermelhidão em algumas áreas, especialmente nessa região central do rosto, né? É, bem leve, mas ainda assim. E aqui desse lado nós temos uma camada feita na esponjinha. Olhando aqui no meu espelho, eu preciso dizer que eu gostei demais da cobertura em uma camada apenas. Me lembra bastante a primeira fórmula da base antiga. A minha pele tá bastante uniformizada, eu ainda consigo ver algumas características naturais da minha pele, como alguns nazinhos né, ainda dá de ver. Mas lembrando que a esponjinha absorve produto e também eu só fiz uma única camada. Vou tirar um pouquinho aqui o zoom e passar para o lado do pincel, lembrando que eu vou aplicar com um pincel Kabuki, que não absorve base, assim como a esponjinha. Para quem quiser saber, eu tô usando a base no tom 4, na cor Antônia. Normalmente, eu estaria usando a base na cor 3, Francisca, que seria o meu tom mais ideal, né? E o que geralmente eu usava sempre aqui no canal. Porém, não somente eu não encontrei esse tom para comprar, como também eu tô mais bronzeado do que eu era, antigamente. Então acabou que tá dando bastante Certo o tom Antônia Um lado na esponjinha, outro lado no pincel Vou voltar com um zoomzão pra vocês E, gente, normalmente eu diria que eu preferi o lado do pincel Porque ficou com a cobertura mais alta Que vocês sabem que eu tendo a preferir E dá uma grande diferença Mas tratando dessa base aqui, realmente não houve uma grande diferença Porque realmente fica muito uniforme Inclusive, vou dar um super, super zoom O máximo que eu consigo oferecer pra vocês, pra vocês realmente verem, né? Mesma quantidade de base, ainda consigo ver Algumas características naturais da minha pele Porém, ainda assim, extremamente uniformizada o lado do pincel lado da esponjinha na minha opinião não existem diferenças gritantes entre um lado e outro, né independentemente da ferramenta que você use pra fazer a sua maquiagem então eu vou continuar e fazer aqui uma segunda camada com vocês só pra vocês verem mesmo se constrói cobertura ou não acredito eu que eu construir porque essa fórmula não é nada de diferente ao que eu já testei em Boca Rosa Beauty Como já era de se esperar, a base sim constrói a cobertura e eu já considero na segunda camada uma cobertura de absolutamente 100% se configurando uma base bem versátil, tal qual a sua antecessora Segunda camada no lado do pincel <risos> Novamente, temos aqui uma avaliação a fazer, né? Duas camadas no lado da esponja, duas camadas no lado do pincel Vou dar o um super zoom pra vocês Lado da esponjinha lado do pincel Bom, gente, essa basicamente foi a aplicação e construção de primeira e segunda camada da base Vou terminar minha maquiagem por completo E eu volto pra fazer alguns comentários a respeito da base Cobre tudo de Boca Rosa Beauty Ainda estou me acostumando com esse nome <risos> Bom, gente, tô de volta Terminei a minha maquiagem Na verdade, terminei a minha maquiagem tem um bom tempo Tem, tipo, quase uma hora, mais de uma hora Nem sei dizer, tava aqui gravando story Respondendo vocês no Instagram, enfim E a minha pele tá muito bonita Da lista de produtos que eu coloquei em cima da base Coloquei corretivo pó, como era de... De se esperar, mas hoje eu apliquei somente contorno bronzer e blush. Hoje eu não estou usando iluminador na minha pele, não só por causa da resenha, mas porque eu tava nessa vibe assim e tal e antes de eu fazer os meus comentários finais a respeito dessa base aqui pra vocês, gente nesse vídeo eu foquei bastante na nova mas eu ainda tenho um restinho da antiga aqui se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo comparando as duas em uma mesma maquiagem hoje eu já não fiz aqui porque eu queria realmente trabalhar no lado do pincel, no lado da esponja mas se vocês deixarem aí nos comentários, com certeza eu gravo pra vocês e gente, como era de se esperar tendo em vista outras fórmulas de boca rosa beauty que já testei anteriormente a base tá aprovada boca rosa ainda não conseguiu me decepcionar no quesito fórmula independentemente da versão que eu tenha testado eu aprovei todas aqui no canal e todas desempenharam muito bem vocês sabem que a maioria das minhas reclamações eram a respeito da embalagem foi bom que a marca ouviu a gente sabia que a marca tinha ouvido porque a própria Bianca, inclusive tinha vindo a público falar a respeito disso só que o que muitas pessoas não levam em consideração é que esse tipo de mudança precisa de um estudo de caso assim como eu sugeri há muitos vídeos atrás há muitos anos atrás lá em 2020 aqui no canal essas coisas têm custo Provavelmente tem contrato com o fornecedor, tem N fatores, e muito provavelmente, acredito eu, que talvez tenha sido motivo, inclusive, para o rebranding com o nome, mesmo para classificar como um outro produto para ir mantendo aquela antiga forma, para as pessoas entenderem que é a mesma base de um jeito diferente. Não sei a respeito o que exatamente levou a base a mudar de nome, confesso que achei o novo nome tosquíssimo. <risos> Mas como eu falei pra vocês, isso é apenas uma opinião pessoal, isso não afeta em absolutamente nada a performance do produto. Já externei os meus sentimentos a respeito de bases em bisnaga pra vocês aqui no canal inúmeras vezes, do tanto que isso é fácil é simples e é barato pra produzir. Assim como eu falei pra vocês, um dos fatores de grande sucesso da base original de Boca Rosa Beauty foi justamente o custo da base, né? A base tinha um custo-benefício excelente, eu sempre falei isso e recomendei aqui no canal. Podia não ser a minha base favorita, mas era uma das minhas favoritas e eu sempre recomendava, porque realmente é uma base muito boa, usei e comprei bastante. Geralmente, outras empresas optam pela base em Bisnaga justamente pelo custo-benefício. Fazer essa embalagem aqui não tem nada demais aqui, sabe? Se essa aqui tivesse sido da embalagem original, a base provavelmente teria tido menos reclamações Talvez teria vendido mais Porque o custo teria sido mais baixo ainda naquela época Você conseguia encontrar até por promoções De lojas terceiras A base na faixa de 30 reais Isso que eu tô falando né, há anos atrás, tá, gente? Aqui na internet eu tô vendo essa nova versão Entre R$48,00 e R$69,90 Que é um preço bem exagerado, sejamos honestos Paguei, por exemplo, R$55,90 na minha Numa loja de maquiagem terceira Aqui da minha cidade, né? Que é a média de valores que você vai encontrar por aí R$56,90, 59 90, dependendo de onde você compra. Eu acredito que o que aconteceu com a Boca Rosa Beauty Foi que a marca acabou seguindo um caminho contrário Que outras marcas geralmente seguem Outras concorrentes optam por começar já na bisnaga Porque vai ser barato, vai empurrar, vai vender E o que na verdade fez a Boca Rosa Beauty fazer tanto sucesso com base Foi a fórmula, foi a fórmula que vendeu Essa embalagem aqui ela não era boa, sabe? Ela era legal, ela era divertidinha você apertar o pump e sair quando sair Mas o barato pra produzir é isso aqui, a fórmula tá excelente Eu acredito que isso tudo foi uma grande polêmica no início, em todas as reformulações e também na troca da embalagem Primeiramente porque a embalagem não funcionava e o consumidor obviamente estava no seu direito de reclamar Mas também porque a marca tá associada à imagem de uma blogueira e a gente sabe como as coisas funcionam aqui na internet Bom, eu, Gabriel Jordan, aprovo, a base cobre tudo Cara, cobre tudo <risos> Eu tinha que arranjar alguma coisa pra reclamar e vai ser no nome Desculpa, Boca Rosa Mas eu aprovo sim, a base cobre tudo Eu acho sim que ela é uma excelente substituta pra Perfect Base Mate Uma fórmula que faz jus ao nome e faz jus ao legado de sua antecessora então é isso, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou de me ouvir Esquadrinhar essa base E ouvir as minhas opiniões também Já vai deixando o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal tem vídeos de maquiagem, unhas e beleza Confere aí que eu sei que você vai gostar Conteúdos incríveis não somente aqui no YouTube Como também no meu Instagram, Twitter e TikTok Corra nas minhas redes sociais que lá tem vários conteúdos exclusivos Que nem sempre chegam aqui no canal, tudo trD Comentei o que, que você achou da nova base de Boca Rosa Beauty Se você acha que esse rebranding era necessário Se a troca da embalagem era necessária Se você gostou, se você não gostou A sessão de comentários é livre pra você dar a sua opinião Não se esqueça de compartilhar esse vídeo E o canal com seus amigos Conto isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo Eu sou Gabriel Jordan Muito obrigado por assistir E esse foi o vídeo de hoje See you